Agora vamos ver a quantidade, aquilo que você usa para plantar. Por exemplo, se você vai plantar um hectare, que eu diria 3,3 linhas, que o nosso produtor usa, é a linguagem de linha, nós teríamos de 4 a 6 metros cúbicos de arte. A arte, eu falo, é aquela vara. Aquela vara que, que, que foi anteriormente um, um galho. Da, da, da mandioca. Então, de 4 a 6 metros cúbicos, é relativamente uma caçamba, caçamba comum, cheia de, de aço. Não é aquelas caçambas trocadas, uma caçamba comum com, com seis pneus apenas. Só para você ter uma ideia. E se eu tiver um hectare plantado com um 12 meses, eu vou poder ter 10 outros hectares como reprodução mais na frente. Por que, que eu digo que são, nós vamos ter, é, como eu falei na, no, no início, que uma planta vai dar em torno de 10 outras plantas? Então A mesma coisa, um hectare vai dar outros 10 hectares. Porque não se usa o caule todo da mandioca. Isso é, é muito claro. Por quê? Quando você corta a parte de cima, ela está muito fina. Então, aquela, aquela, aquela parte que protege a seiva, ela está muito fininha. Se você botar no solo, e o solo for quente, é, é, um solo muito arenoso, com o sol ele vai, ele vai queimar e se for uma, uma região meia-úmida, ela vai apodrecer. Eu vou voltar aquela foto aqui, só para vocês observarem novamente. Essa foto aí, então, e a parte de baixo do caule, ela é muito grossa. É como se essa foto aqui do lado direito, embaixo, ela fosse na parte de baixo que fica próximo da raiz. Então, você usa, numa planta de mandioca, você usa a sua parte intermediária, o que a gente costuma dizer que você usa apenas dois terços do caule você elimina a parte superior e a parte inferior. Aí você vai ter uma maniva de boa qualidade. Então, voltando aqui. É, a gente está falando de metros cúbicos, por isso que eu dei exemplo de, de uma caçamba, entre 4 a 6 metros cúbicos de ar, corresponde a uma carroceria de uma caçamba. Nós vamos ver agora que um metro cúbico apenas, ele pesa entre 150 a 200 quilos. Dependendo da grossura da maniva. E que uma, uma, um metro cúbico de arte, que é, ou vara, né? vamos usar o termo bem popular, ele fornece entre 2.000 a 3.000 estacas ou manivas para o plantio. Então, isso aí é para a gente ter uma ideia de como a gente precisa de ter bastante maniva na época do plantio. O colega que nos antecedeu, ele não entrou muito em detalhe, mas quando se fala no projeto Reniva, que é você, em vez de plantar uma maniva com seis brotos, você corta essa maniva em três partes, e você vai ter três, que a gente chama de mini está e ela é plantada no solo, é, não, se, não com, com o broto, e no chão, mas os dois brotos, os brotos, geralmente, eles são. ficam um da fronte do outro, ele não fica em contato com o solo. E dali ele vai germinar. Ele vai demorar mais a germinar. Ele vai passar uns 15 dias para germinar. E mais 15 para ele chegar numa altura de 15 centímetros para poder cortar. Então, nesse sistema do, do Reniva, a gente diz que. Quer vamos fazer a conta. Se você uma planta, ela, ela, ela gera 20 manivas. E se você cortar cada maniva em três partes, fazendo três mini-estacas de cada maniva, você vai ter 60 mini-estacas. E como ela tem dois brotos e vai germinar os dois brotos, ela, pode, ela germina quando, quando ela atingir uma altura de 15 centímetros, você corta. E deixa só a pontinha lá embaixo para ela rebrotar de novo. Então, ela tem capacidade de rebrotar até oito vezes. Mas a gente não aconselha a que você use os oito cortes. Por quê? Só até quatro está bom. Porque a partir do, do quinto corte, a planta vai perder o vigor. Ela vai ser menos produtiva. Então, se você der, der, der quatro cortes, cada mini estaca como ela tem dois brotos, ou duas gemas, ou dois nóis, ela vai dar oito plantas. Então, se você tem, tinha 20 manivas e cortou é, cada maniva em três partes, você passou a ter 60 estacas. Se, se 60 estacas é, com dois brotos vai produzir oito plantinhas, então você multiplica 60 vezes oito, você vai ter 480 plantas. Essa aí é no sistema... Do projeto Reniva. E tem a outra, é, outra só. Nós vamos falar mais na frente um pouco mais sobre o outro tipo.